Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor luz, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda, para nos iluminar A Umbanda é paz e amor é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.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 Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá, Salgamban